Bem-vindos, Albo da Gnerd! Vamos conferir os lançamentos mais esperados de séries e filmes de janeiro, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos começar então falando um pouquinho das séries mais esperadas para esse mês. No dia 1 vai estrear Cobra Kai, terceira temporada na Netflix. E essa aqui é uma série que se popularizou muito, né? E Cobra Kai é uma continuação do filme clássico do Karate Kid que marcou muito a gente. E aqui os personagens eles aparecem uns 30 anos ali depois do que aconteceu no filme. E eu ainda não assisti essa série, mas eu tô bem animada pra maratonar. E no dia 3 vai estrear The Stand, é uma minissérie da Star's Play. E nessa série que um vírus devastou a população da Terra. Só bem poucas pessoas ali sobreviveram. E essas pessoas são divididas em grupos. Alguns personagens ali que são da força do bem vão ter que enfrentar o vilão e as forças do mal. E tem uma pegada assim democracia versus autocracia. E essa minissérie é baseada no livro A Dança da Morte, do Stephen King. E no dia 6 vai ter o retorno da quinta temporada de This Is Us, no Fox Premium. Essa aqui é uma série muito incrível, muito emocionante, que eu recomendo demais. É um drama bem intenso e a gente acompanha a família Pearson, ali nos triunfos e nas tristezas deles. E agora vai chegar a continuação da quinta temporada. E no dia 8 vai estrear Lupin, na Netflix. Essa aqui é uma série francesa, que vai contar a história aqui de um ladrão, que se inspira no Arsène Pan, pra se vingar aqui de uma família rica que fez uma injustiça contra o pai dele. Aí vai rolar um plano de assalto e tudo mais, pareceu ser bem divertido. E no dia 10 vai estrear American Gods, terceira temporada na Amazon Prime Video. E essa aqui é uma série inspirada na obra do Neil Gaiman, Deuses Americanos, e ele conta aqui sobre o confronto entre as figuras mitológicas e os novos interesses do homem contemporâneo, ali como dinheiro, tecnologia, mídia, fama e drogas. E agora tá chegando a terceira temporada. E no dia 15 vai estrear WandaVision, Primeira temporada na Disney Plus Eu tô bem animada aqui pra ver essa série Ela vai mostrar a vida da Feiticeira Escarlate E do Visão, vivendo uma vida perfeita Ali no subúrbio, depois de tudo que rolou Ali nos Vingadores, mas aos poucos Eles vão desconfiar que tem alguma coisa errada E também no dia 15 vai estrear Servant, é a segunda temporada Na Apple TV Plus Cara, essa aqui é uma série bem diferentona Além de ser uma série do M. Night Shyamalan Assim, o que já nos chama muito a atenção E ela conta a história aqui de um casal em luto E depois que esse casal sofre uma tragédia eles recorrem a uns meios muito estranhos para lidar com a perda. E coisas muito esquisitas aqui começam a acontecer. A gente adorou a primeira temporada e agora a gente tá bem animado para a segunda. E no dia 24 vai estrear o segundo episódio especial de Euphoria na HBO. O primeiro episódio especial, ele foi lançado ali em dezembro e foi focado na Rue, que é a personagem principal, que é uma personagem bem complexa. E esse episódio aqui, esse segundo episódio, ele vai ser focado na Jules, que é a amiga da Rue, que é uma personagem muito querida da série. Eu curto muito o Euphoria, então eu recomendo total para todo mundo que não conhece a série assistir e quem já assistiu, confira então um episódio especial. E no dia 26 vai estrear Expresso do Amanhã, segunda temporada na Netflix. Cara, a premissa dessa série aqui é bem interessante. Aqui a terra congelou e os últimos sobreviventes, eles vivem aqui num trem que viaja pelo mundo e as pessoas se esforçam ali para manter uma coexistência a bordo ali com pessoas muito diferentes. Eu ainda não assisti a série, mas eu curti demais a ideia. E agora eu vou trazer para vocês os filmes que mais me animaram aqui pro mês de janeiro. No dia 7 vai estrear nos cinemas Legado Explosivo. E esse filme conta a história do Tom Carter, que é um criminoso bem habilidoso, assim. E ele conseguiu roubar uma fortuna sem ser pego. Mas aí ele se apaixonou pela Anne e aí ele decidiu se entregar para a polícia em troca de pouco tempo na cadeia. Só que ele foi enganado pela polícia, ele foi acusado de assassinato e agora vai ter que correr para limpar o nome dele. E esse filme aqui é com o Lion Nilsson, que é muito a cara dele esse filme. No dia 15 vai estrear Zona de Combate na Netflix. E esse filme que mostra um piloto que é enviado para uma zona militar com uma missão aqui de localizar um dispositivo que pode causar o apocalipse. Ele vai ter a ajuda de um androide para evitar que esse dispositivo seja encontrado por líderes rebeldes. No dia 28 vai estrear Os Pequenos Vestígios nos cinemas. E nesse filme aqui vai rolar uma grande investigação de crimes cometidos por um serial killer. E o processo ele vai mexer com os investigadores e tudo mais. E o elenco é bem recheadinho de gente bem, bem famosa. que tem o Daisy Washington, Remy Malek, Jared Leto e por aí vai. E no dia 28 vai estrear Monster Hunter nos cinemas. E esse filme que é baseado na franquia Monster Hunter da Capcom. E aqui a Tenente Artemis e os soldados eles são mandados para um novo mundo. E lá eles se envolvem em várias batalhas e buscam sobreviver ali contra criaturas gigantes que têm habilidades incríveis. E aí, pessoal, desses títulos todos aqui de filmes e séries, o que, que vocês se animaram mais? Comentem aqui embaixo pra eu saber. Deem um like nesse vídeo e até a próxima!